informativo às nações do mundo. Nós, o povo brasileiro, não aceitamos mais os que deveriam nos representar nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Devido à corrupção, as leis contrárias aos interesses do povo, causando altos níveis de desemprego e pobreza, assim como a desvalorização da moeda, evasão de riquezas minerais, prejuízo às empresas e muitos outros malefícios. Necessitamos da retomada da ordem e progresso, como está escrito em nossa bandeira. Portanto, o nosso clamor é para quem realmente queremos que nos represente, as Forças Armadas do Brasil, constituída pela Marinha, Exército e Força Aérea, através da intervenção cívico-militar.